Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. E saiba que esse é o canal de cashback que mais cresce no Brasil, na verdade no mundo. É o único canal exclusivamente sobre cashback, né? Então é, vai ser o que vai mais crescer. Então aproveita aqui se inscreve porque tem muita notícia legal aqui que vai te ajudar a você ganhar dinheiro e economizar. Então é muito bom para você, entendeu? É bom para você que você se inscreva porque você não vai estar perdendo aí nenhum vídeo e aprendendo cada vez mais desse mundo, beleza? E você veio nesse vídeo aqui para saber 47 lições rápidas sobre o dinheiro. Então vamos logo começar aqui para você aprender tudinho, beleza? Quer dar valor ao dinheiro? Antes de comprar qualquer coisa, saiba quanto custa em horas de trabalho. 2. Nunca dependa de apenas uma renda. 3. As escolas só ensinam a ser empregado então busque conhecimento para ser empregador 4 diferente de sabedoria existem doutores burros e camponeses astutos 5 investimento é para proteger e aumentar seu patrimônio e você vai conseguir isso mais com o longo prazo 6 viva abaixo das suas possibilidades para você poder guardar dinheiro 7 Tenha uma reserva de emergência 8 sempre peça desconto à vista e uma dica rápida quando você for falar com o vendedor pergunte o que ele pode fazer por você. 9. As parcelinhas do cartão de crédito podem virar um boletão. 10. Se o dinheiro é seu Deus, sua vida é um inferno. 11. Quer economizar no supermercado? Pega na prateleira de baixo. 12. Dinheiro não é sujo e nem pecado. Se fosse, ninguém queria. 13. Tenha uma tabela de gastos mensais. Com o tempo, isso vira costume. 14. Educação financeira não é não comprar coisas caras. É você não viver uma vida que não é sua. 15. Tempo é mais importante que dinheiro, e o dinheiro ele pode voltar. 16. Se tira sua paz, não vale seu dinheiro. 17. Não dê tudo para os seus filhos. Ninguém corre atrás tendo tudo na mão. 18. Ser mão de vaca é tão grave quanto gastar sem controle. 19. Todas as pessoas bem sucedidas que eu conheço gostam de ler. 20. Nenhum investimento compensa os juros das suas dívidas. 21. Viver com dívidas é sentir-se livre dentro de uma gaiola 22 investir é postergar um prazer o de gastar para um futuro melhor 23 não existe longo prazo para quem não cuida da saúde 24 não existe zona de conforto sendo empregado ou sendo patrão 25 nunca abram um negócio só porque você gosta ou porque sabe fazer uma coisa 26 dinheiro é energia nenhuma ONG funciona sem dinheiro 27. Um amigo pode te ensinar a ganhar dinheiro ou até mesmo uma profissão. 28. Riqueza se constrói com o que não se gasta. Vou abrir aqui um parêntese rapidinho para um caso que aconteceu recentemente, que um, uma pessoa, um cara acabou de. É, ganhou uma indenização de 71 mil reais e gastou em apenas 30 dias. Olha aqui a notícia. Triste, né? Vamos continuar. 29. Você prefere ser pagador ou recebedor de juros? 30. Vivendo no zero a zero ou nas dívidas, você nunca vai deixar de trabalhar. 31. Se toma muito tempo, não é investimento, é trabalho. 32. Estuda é para aumentar sua especialidade, aumentar sua hora de trabalho. 33. Água no farol dá 100% de lucro. 34. A culpa é sua quando você deixa dinheiro na mão dos outros. 35. Investimento que rende mais, tem mais risco. E normalmente você não pode assumir esses riscos. 36. Anos de casa, infelizmente, não é motivo para... É Aumento salarial 37. Não tem profissão melhor que a outra Todas se baseiam em servir alguém em troca de dinheiro 38. Não brigue com seus familiares ou amigos Pois na hora que você precisar, são eles que vão te ajudar, né? Então mais se você brincar por motivos fúteis, tipo política, futebol, essas coisas. 39. Muitas pessoas adorariam ter seus dias difíceis. 40. A vida muda quando você para de tentar impressionar os outros. 41. Não desconte seus sentimentos em compras. 42. O vizinho pinta a grama pra ficar mais verde. Você quer viver de aparência também, gastando seu dinheiro aí sem necessidade? não precisa né 43 é emprestar dinheiro você prefere perder o amigo ou o dinheiro 44 investir em você é o melhor investimento que existe conhecimento sempre invista em você conhecimento que vai gerar os melhores frutos os melhores lucros 45 criar um filho pode custar milhões de reais e milhões de horas 46 um real pode ser pouco um por cento nunca será e último né 47 sempre ganhe cashback, vem aqui o canal é sobre cashback, você precisa aprender, assistir todos os vídeos aqui para poder sempre aprender essa, essa novidade que está entrando cada vez mais no nosso cotidiano e todo mundo precisa aprender pois se não está utilizando o cashback você está perdendo tá? então aproveita aqui o momento aqui para se inscrever, dá um like aqui no vídeo para você não perder mais nenhuma uma dica que vai te ajudar aí no seu cotidiano, no seu dia a dia, beleza? Se você tem alguma dica, comenta aqui que eu quero saber e se você gostou de alguma mais assim que foi mais relevante para você também fala qual foi aí o número dela, beleza? Pessoal muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo é um prazer estar aqui com você até agora e se você tiver qualquer dúvida aí, você pode perguntar pra mim aqui, como é um canal pequeno, eu vou poder te responder rapidamente. Se você quiser me seguir aí nas redes sociais também, no Instagram, eu vou poder, poder te responder por lá também. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.